Olá, nesse Nova ENGE nós conversamos com alguns pesquisadores do GIMESCOP. Eles nos contaram sobre suas pesquisas, confira. Eu vou falar um pouco sobre as pesquisas que o nosso grupo de pesquisa, que é o GIMScop, é, que é grupo de intensificação, modelagem, simulação, controle e otimização de processos, está fazendo na área de biorefinarias. É, nós desenvolvemos um conceito descentralizado de biorefinarias, esse é um conceito que é um contraponto ao padrão normalmente empregado nas partes de biorefinarias, que é a versão centralizada. Só para a ter uma ideia desse conceito, vamos ver hoje a produção de etanol. Se nós pegarmos a produção de etanol, você tem uma grande usina de produção de etanol, que produz 120 litros por dia, e no entorno dessa grande usina você tem o quê? Lavouras e monocultura de cana-de-açúcar. O conceito que nós estamos desenvolvendo de descentralizado de produção, a ideia é ter unidades de menor porte, produzindo em torno de mil litros dia, no caso específico do etanol, mas esse conceito se estende a outros sistemas, como nós vamos ler, envolvendo, então, unidades descentralizadas de produção. Aí você evita a monocultura e você aumenta a integração com o meio produtivo. Né? Então, você não só fica produzido e atrelado a uma cultura, você pode diversificar isso em termos de produção. No nosso grupo, a gente trabalha com esse conceito de biorrefinarias descentralizadas, né? uh, levando em consideração que serão unidades de pequena escala que estarão próximas aos produtores. Então, a grande questão é o seguinte, né? não necessariamente a gente vai ter um engenheiro, um técnico especializado, para poder monitorar e acompanhar o funcionamento dessas unidades. É. Tendo em vista essa situação, no nosso grupo também a gente tenta desenvolver sensores customizados. Para quê? Para a gente conseguir acompanhar o funcionamento dessas unidades. Então, especialmente quando se fala de algum tipo de cultivo de organismos que pode ser com as microalgas, pode ser com leveduras que produzem etanol, né? Às vezes é difícil a gente conseguir monitorar a produção dos produtos desejados. Então, por exemplo, o crescimento das leveduras, o crescimento das microalgas, a formação de lipídios pelas microalgas ou a formação de etanol. Certo? Então, uh, por isso que a gente tenta desenvolver esses sensores. Né? Os sensores eles são com base uh, na ótica, então a gente tem espectroscopia que pode ser utilizada, por exemplo, espectroscopia de fluorescência, onde a gente mede a emissão então, de fluorescência a partir de comprimentos de ondas de excitação, e essa intensidade e a região onde ocorre essa emissão depende do analito, quer dizer, do que está dentro ali do meu cultivo. certo? Então, a gente já fez esses desenvolvimentos utilizando espectroscopia de fluorescência, que foi para produção de etanol, e também já estamos fazendo esse desenvolvimento para a produção de microalgas, que é utilizando espectroscopia de infravermelho. Né? Então, especificamente, por exemplo, para microalgas, tem uma dissertação de mestrado que está sendo finalizada, Aonde né, a gente conseguiu predizer, então, a concentração de lipídios internamente na microalga tá, e a concentração de carboidratos apenas utilizando a medição do espectro de infravermelho. Então, logicamente, no estado inicial, né, no estágio inicial, a gente tem que utilizar um equipamento comercial para fazer. Então, a ideia é que, a partir Desse estágio inicial se desenvolvam sensores customizados, menores, mais baratos, que me permitam acompanhar a produção de determinados compostos ao longo do cultivo. Por que isso é bom? Um, claro, porque eu tenho uma informação que é bem importante. Né? E outro, porque isso pode vir a substituir os métodos clássicos. Então, por exemplo, hoje em dia, para poder medir lipídios e microalgas, que é basicamente o óleo que vai ser utilizado, por exemplo, depois para se converter em biodiesel, eu preciso, um, de uma grande quantidade de biomassa e a gente tem cultivos que são diluídos. Então, para conseguir uma quantidade de biomassa suficiente para fazer essa análise, eu tenho que cultivar uma grande quantidade dessas microalgas e retirar uma grande alíquota para fazer a amostra. Outra coisa, para poder fazer as análises, eu preciso utilizar solvente. Então, diversos solventes para fazer essa extração, tem que romper a célula, tem que fazer a evaporação, tem que fazer a medição. Então, tudo isso é custoso do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de recursos que são utilizados. E daí, quando eu tenho a informação, na verdade, o estado do meu cultivo já não é mais aquele, porque já se passou um dia, por exemplo. Então, a nossa ideia é utilizar esses sensores como uma ferramenta para monitoração e controle dessas unidades descentralizadas. Nós vemos que a biorefinarias descentralizadas são uma solução eco ao quadrado. É uma, ao mesmo tempo que tem um viés econômico, tem um viés ecológico. É uma solução que tem baixo impacto ambiental, integra-se perfeitamente ao meio ambiente, ao mesmo tempo que traz benefícios econômicos. Então, a, a, as biorefinarias descentralizadas, a gente pode chamar como sendo uma solução eco ao quadrado. O Rio Grande do Sul produz batata doce é, em quantidade significativa e a Embrapa Clima Temperado desenvolveu novos cultivares de batata doce que têm elevada produtividade. Então, as pesquisas que nós temos feito nessa linha já apontam um, uma viabilidade econômica da produção de etanol descentralizada de batata doce. Uma outra linha que nós temos de pesquisas no modelo descentralizado de produção é a unidades de pirólise rápida. O que é pirólise rápida? A pirólise rápida ela é o quê? Você pega a biomassa, faz um aquecimento muito rápido dessa biomassa é, e rapidamente você resfria depois desse aquecimento. Ah, o aquecimento é na faixa de 400 a 600 graus Celsius, na questão de um segundo, dois no máximo, e depois você faz o um resfriamento tão rápido a ponto de parar as reações químicas. E aí o produto da pirólise rápida é o que a gente chama de bioóleo, o biochar e o gás de síntese. O gás de síntese ele é usado para fornecer energia para o processo. O bioóleo seria o principal produto, onde você tem químicos, compostos químicos de maior valor agregado lá dentro. E esses compostos químicos, então, eles podem ser utilizados como inseticidas, pesticidas, herbicidas, podem ser usados como compostos intermediários é, para produção de outros compostos, como biopolímeros e coisas do gênero. Então. Nessa linha, nós temos feito pesquisas envolvendo, por exemplo, casca de arroz. Casca de arroz, no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul ele é o maior produtor, 60% da produção de arroz do Brasil é no Rio Grande do Sul. E 50% da casca de arroz que é produzida aqui no Rio Grande do Sul não tem utilização. E esse 50%, então, a ideia é, através do processo de pirólise rápida, produzir justamente compostos com maior valor agregado. Então nós temos pesquisas já avançadas nesse sentido. E além do bioóleo existe a produção do biochar. O biochar ele é um essencialmente como se fosse um carvão com uma elevada área superficial. Ele pode ser usado na agricultura na forma de é, aditivo a adubos para justamente evitar a lixiviação, porque a ideia é que ele sirva como uma espécie de esponja. Ele serve uma espécie de esponja mantendo os nutrientes na terra e mantendo a umidade da terra. Então essa é uma das possibilidades da utilização do biochar. Certo? A outra possibilidade, no caso específico da casca de arroz, é a utilização desse biochar na produção de cimentos de maior valor agregado. Também tem essa outra possibilidade que ele produz uma sílica, no caso da casca de arroz, uma sílica amorfa. Então, ele pode ser usado para cimentos de maior qualidade. Então, essa é a linha de pirólise rápida. Nessa linha de pirólise rápida, ainda a gente tem uma vertente que envolve o aquecimento térmico clássico, convencional, e a outra vertente que envolve o aquecimento com micro-ondas. E essas duas linhas, então, permitem com que você beneficie Resolva um problema ambiental, que é um resíduo agrícola, agregando valor a esse resíduo agrícola, produzindo produtos com maior valor agregado. Essa é a ideia. A ideia é, então, justamente você agregar valor a um problema ambiental que você tenha, um resíduo industrial que você tenha, um resíduo agrícola que você tenha, através de um processo de pirólise rápida. A grande vantagem desse processo que é que a escala de produção ela pode ser adequada à, produ à produção desse resíduo. E isso faz com que você não precise transportar o resíduo para uma escala maior de produção. que envolveria um custos enormes de logística e de transporte. Aí você já agrega valor, produzindo localmente e processando localmente o resíduo. E nesse conceito você pode ter unidades de menor porte, no caso em engenhos de arroz, como você pode também ter uma outra abordagem que nós também estamos desenvolvendo, que envolve o processo ser levado num caminhão ou num reboque, de tal forma que ele possa ir aonde tem a demanda a ser processada. Essas são as pesquisas que nós estamos desenvolvendo relativas à pirólise rápida de resíduos da floresta de eucalipto, que é usada para produção de papel e celulose, na em resíduos de folhas, galhos e casca. Justamente esses resíduos podem ser processados localmente para produzir justamente o bioóleo. E aí você só transporta o bioóleo. E aí então você está agregando valor a uma cultura muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Essas são as pesquisas envolvendo pirólise rápida. E nós temos uma terceira pesquisa que é envolvendo microalgas. As microalgas são vistas mundialmente como uma solução bastante promissora, tanto para combustíveis como para uma série de outros produtos, produtos de alto valor agregado. É Por que microalgas e o que são microalgas? São seres microscópicos, tá? que têm uma grande espécie, um grande número de espécies que são conhecidas, estima-se que mais de 100 mil espécies foram mapeadas, certo? e elas são vistas como, como pequenas fábricas. Elas usam gás carbônico, que é um problema atual que causa o aquecimento é, global, juntamente com nutrientes, e elas podem produzir óleos, amido e proteínas. Especificamente óleos, podemos fazer o biodiesel, e o amido, podemos fazer o etanol. É, o maior foco das pesquisas hoje volta-se para o biodiesel. Certo? Por quê? Porque se a gente comparar a produtividade das microalgas teórica, produtividade teórica, ela é bastante superior a qualquer outra oleaginosa. Se comparar com, com canola, com soja, com, com cousa, a microalga vence com facilidade comparando-se com produtividade. Então, ela é bastante promissora. Além disso, eu posso usar terras não-aráveis, eu posso usar para ela, para o cultivo da microalga, Água salgada ou rejeitos, ela pode ser cultivada os 12 meses do ano. Certo? Então, ela vence por essa série de fatores. Por que, que a gente não vê no posto ainda biodiesel de microalga e só vê biodiesel de soja e de sebo, por exemplo? Uma razão muito simples. O custo do biodiesel de microalga ainda é bastante elevado em comparação a esses outros. O que falta ainda? A microalga é uma cadeia. Falta, então, baratear o preço da produtividade da cadeia de produção como um todo. Desde o cultivo, depois temos que colher a microalga, tirar a microalga da água e depois processar. Nosso grupo desenvolve pesquisas nessa, em todas essas linhas, em todas essas frentes, de novo, dentro de um conceito mais integrado de biotrafinaria. Começando com a produção. Um dos maiores custos, 30% a 40% dos custos totais da produção da da produção de um, de um, bi, um biocombustível de microalga se deve aos custos de cultivo. Então, para tentar minimizar esses custos, a gente está desenvolvendo o cultivo ou testando o cultivo em efluentes de indústrias locais. Por exemplo, é, curtumes. Por exemplo, o, o próprio é, resíduo, a vinhaça, que é o resíduo do, do, da destilação do etanol. E assim por diante. A ideia... Dentro de um conceito de biotransmediação é aplicar microalga para é, deixar aquela água, aquele efluente, apto a ser descartado num corpo hídrico e aproveitar, por outro lado, a biomassa para a produção de biocombustíveis. Então, o primeiro ponto que se estuda, então, é testar e otimizar diferentes microalgas visando maximizar a produtividade de óleo. Dentro de um conceito de bioremediação. Então, nós tiramos o custo da empresa de tratar aquele fluente e, por outro lado, oferecemos ou cultivamos uma microalga, uma biomassa apta a produzir biocombustíveis. Uh, seguindo, uma vez produzida essa microalga, uh, ela deve ser colhida. Temos então, alguns estudos dentro do Genscope, uh, tanto em flotação. Com um ar dissolvido de sedimentação que visa uh, colher essa microalga de forma barata. Tendo uma vez essa microalga colhida e seca, o próximo processo é transformar a biomassa em combustível. E o que estamos estudando aqui dentro, como, Jorge já, como o professor Jorge já mencionou, é a pirólise. É utilizar essa microalga para pirólise para posterior uso como combustíveis. É, hoje, se usa muito microalga para consumo humano. Mas nós entendemos que, uma vez cultivada essa microalga em efluentes, nós não podemos utilizá-la para consumo humano. Então, temos que dar outra destinação, que é o uso em combustíveis. Temos visto, em resultados preliminares, que o bioóleo produzido a partir da microalga é de uma qualidade muito boa em comparação a outras biomassas já testadas. Mas, essencialmente, as microalgas, elas tem o um potencial de produção de lipídios, amido e celulose. Sendo que a parte de lipídios é a parte mais rica que a microalga tem a nos oferecer. e o nossa, As nossas pesquisas envolvendo microalgas elas focam fortemente na biorremediação, em que você usa a microalga para resolver um problema de efluentes. Os efluentes, por exemplo, na indústria do couro, que é uma das pesquisas que está sendo realizadas aqui, estão sendo realizadas aqui, é justamente processando, bioremediando esse efluente. É, e aí você pega os nutrientes necessários para o crescimento da microalga, esse crescimento da microalga então é feito nesse efluente, e depois você processa essa microalga. Então você melhora a qualidade do efluente ao mesmo tempo que você produz microalga. Essa microalga, então, ela pode ser processada num processo de pirólise rápida, é, integrada a esse conceito de biorefinarias. Todos esses três exemplos que nós estamos apresentando para vocês se encaixam em modelos descentralizados de produção. Então, atualmente, nós estamos desenvolvendo plantas piloto para comprovar esse conceito. Nós temos as plantas laboratoriais e testam os resíduos industriais e agrícolas e veem quais são os produtos que são gerados. E agora nós estamos partindo para uma escala piloto, justamente para testar esse conceito. A escala piloto é uma escala que vai estar muito próxima da escala real, porque justamente são plantas de pequeno tamanho. E a ideia é integrar essas plantas descentralizadas através de uma central. Essa central faz o acompanhamento remoto dessas unidades. Essa é a ideia, dando suporte a essas unidades descentralizadas, adequando a esses conceitos que a gente apresentou usando essas tecnologias. Então, essa é a ideia que nós estamos desenvolvendo aqui.